declaro reaberta essa sessão ordinária e para darmos prosseguimento passo a palavra ao segundo secretário vereador primeiro secretário vereador Welles Marcos Rosa Campos para que proceda a leitura do edital e dos projetos constantes da pauta para essa sessão ordinária extraordinária bom dia vereadores público presente, mesa diretora edital número 004 2019 Convocação para a sessão extraordinária. O presidente da Câmara Municipal de Primavera do Leste, Mato Grosso, Paulo Márcio Castro e Silva, no uso de suas atribui... atribuições legais, que lhe confere o oh, inciso terceiro do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal. Convoca. Fica convocado todos os vereadores desse poder legislativo para a sessão extraordinária na sala das sessões. Antônio Santos Renoso. Na sede da Câmara Municipal, situada na Avenida Primavera número 300, no bairro Primavera 2, que será realizada a 8 horas do dia 11 de outubro de 2019, com a seguinte ordem do dia: Projeto de Lei 991, primeira e segunda, discussão e votação. Estabelece nova tabela de remuneração para o cargo de almoxarife e da outras providências, Executivo Municipal. Projeto de lei de número 992, primeira e segunda, discussão e votação. Estabelece nova tabela de remuneração para os cargos de técnico de higiene dental e da outras providências, Executivo Municipal. Projeto de lei de número 1005, primeira e segunda discussão e votação. Autoriza a doação de bens ao município de Poxoréu e da outras providências, Executivo Municipal. Projeto de lei de número 1006, primeira e segunda discussão e votação. Trata-se do aumento de vagas dos cargos do poder executivo e da outras providências, Executivo Municipal. Primeiro do Leste, em 10 de outubro de 2019. Registra-se, intima-se, cúmplice. Vereador, presidente da casa, Paulo, Março, Castro e Silva. Ordem do dia. Projeto de lei 991, autor, executivo municipal, assunto. Estabelece nova tabela de remuneração para os cargos de almoxerife e das outras providências. Esse projeto de lei para, é, recebeu parecer favorável da Comissão Justiça e Redação e da Comissão Economia e Finanças, Finanças e Orçamento, e está na pauta dessa sessão para a primeira e segunda discussão e votação. Projeto de lei de número 992, autor executivo municipal. Assunto. Estabelece nova tabela de remuneração para o, o cargo de técnico de higiene dental e da outras providências. Esse projeto... De lei recebeu parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação e da uh, de Economia e Finanças. Finanças e Orçamento está na pauta de sessão para a primeira e segunda discussão e votação. Projeto de lei de número 1005. Autor, Executivo Municipal. Assunto, autoriza a doação de bens ao município de Pochureu e da outras providências. Esse projeto de lei recebeu parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação e da Comissão é, de economia, finanças e orçamento. Esse está na pauta de sessão para a primeira e segunda votação. Projeto de lei de número 1006. Autor, executivo municipal. Assunto. Trata de aumento de vaga de cargo do poder executivo e das outras providências. Esse projeto de lei recebeu parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação e da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Esse está na pauta de sessão para a primeira e segunda é, votação e discussão. Senhor Presidente, novamente devolvo a palavra. Obrigado, colega Quinha, ao apoio inerente a essa sessão extraordinária. Passamos agora à ordem do dia. Projeto de Lei 991, autor executivo municipal. Assunto: estabelece nova tabela de remuneração para o cargo de Omal e da Outras providências Coloco o projeto de lei 991 em primeira discussão. Ninguém discute? Coloco o projeto de lei 991 em segunda discussão. Ninguém discute? Discutir, presidente. Em, em segunda discussão, o vereador Juriti. Reconheço a valorização dessa classe, né, é, confesso que sou favorável, mas também peço, é, como essa classe está no nível 7, peço também que o Poder Executivo mande para essa Casa de Lei, que eleva também o nível dos borracheiros. Sabendo a importância né, que, que é o borracheiro nessa, nessa, nessa, nessa cidade, nessa, nessa, nesse nessa Prefeitura ou na Secretaria de Obra, o risco que eles têm também. Eu também peço a valorização também dos borracheiros né, da Prefeitura Municipal. Em segunda discussão, ninguém discute. Coloco o projeto de lei 991 em votação. Quem concorda permaneça sentado e quem discorda, favor, ficar em pé declara aprovado o projeto de lei 991. Projeto de lei 992, autor, executivo municipal. Assunto, estabelece nova tabela de remuneração para o cargo de técnico de higiene dental e da outras providências. Coloco o projeto de lei 992 em primeira discussão. Presidente, posso Em primeira discussão, vereadora Carme Beth Borges. Não poderia deixar de passar, de comentar sobre esse grande projeto. Quero aqui, primeiramente, enaltecer o trabalho das técnicas de saúde bucal. É, através da sua união, hoje vocês estão colhendo fruto da união de vocês, né, do companheirismo, um com o outro, e hoje vai se é, realizar... Né, não conforme vocês queriam, mas vai se realizar um grande sonho, que seria a valorização dos vencimentos de vocês. Quero parabenizar vocês. Quero aqui também enaltecer o trabalho da Câmara Municipal, que abraçou essa causa também, por entender da importância de vocês junto ao nosso município, devido às atividades que vocês executam. Certo? E abraçaram de uma forma que fizemos uma força-tarefa para que hoje é, fosse votado esse projeto para aumento dos vencimentos de vocês. E também quero aqui enaltecer o trabalho da coordenadora da, do Centro de do, do Céu, né, que é a doutora Cibele que em primeiro momento que a gente foi conversar com ela, ela abraçou a causa, entendeu a importância também da valorização de vocês. É, e se não fosse ao apoio incondicional dela, a gente também teria maiores dificuldades para conseguir essa esse benefício para vocês. É, quero também enaltecer o trabalho da secretária, que incondicionalmente também nos apoiou, deu total apoio, deu orientação. E, por fim, o prefeito, que se não fosse ele também, é, em ter abraçado, em ter entendido o quanto é, seria importante a valorização de vocês, nada disso teria acontecido. Então, não seria justo deixar de pontuar todas essas pessoas que abraçaram essa causa, mas, assim, unicamente a vocês que, de uma forma muito séria, né, é, nos procurou e, com isso, através da unidade de vocês, hoje vocês estão recebendo esse grande benefício. Eu acredito que todos serão de unânime, é, favoráveis a esse projeto. E eu quero enaltecer também o trabalho das duas comissões, Justiça e Redação e a Economia e Finanças. Fizemos uma força-tarefa essa semana certo, para que esse projeto fosse incluso nessa pauta, nessa sessão extraordinária, pensando na possibilidade de vocês, se Deus abençoar, ainda esse mês conseguir eh, esse reajuste que fosse pago para vocês ainda esse mês. Então, está aqui todo desenrolar da da desse grande projeto. Parabéns a vocês, parabéns aos vereadores que com muita sensibilidade têm olhado para o servidor público. E com certeza, Quinho, vamos abraçar essa causa para que novas categorias sejam beneficiadas. Entendemos que a Prefeitura teve um crescimento muito grande, de 10 anos para cá, né? e entendemos que existem muitas categorias que precisam ser beneficiadas, olhadas com carinho, porque... Como aconteceu com os almoxarifes, também aconteceu com vocês e com várias outras categorias. Que quando eles assumiram o concurso, era mais ou menos o salário em torno de uns três salários mínimos na época. Hoje, eles estão com um salário mínimo e pouquinho, da mesma forma que vocês. Então, assim, é, desvalorizou muito, ficou muito para trás. E tem muitas é, categorias que precisam ser beneficiadas e nós estamos aqui para isso, para fazer um trabalho sério e, e valorizar o servidor público, que sem o servidor público a máquina não funciona. Né? Muito obrigado e Deus abençoe vocês. Só por questão de hoje, por força do regimento, esse presidente está impedido de discutir os projetos em pauta e sua votação é por maioria absoluta e esse presidente também vota. Em primeira discussão, projeto de lei 992, vereador Manuel Mazuti Neto. Meu bom dia a todos, um dia especial às pessoas que nos prestigiam hoje aqui, as THDs, pessoal almoxarifes. E eu quero só registrar que, realmente, o, o aumento ele é aquém do que a gente gostaria que ele fosse concedido. Mas, infelizmente, é, não se conseguiu avançar, não por falta de vontade política, não se, não se conseguiu avançar por questões técnicas de limite prudencial de folha e, infelizmente, é, foi herdado aí uma folha de pagamento bastante defasada, com categorias bastante, é, com, com salário bastante espremido e não se consegue fazer tudo de uma única vez gostaríamos de estar chamando, inclusive, mais categorias aqui e, e concedendo aumento a algumas outras categorias que merecem. Só que, infelizmente, não foi possível. E, então, transmito aqui, na condição também de líder do Executivo, a, a fala do prefeito que diz que não esquece em nenhum momento da necessidade de melhorar os salários mas infelizmente nesse momento é o que a gente consegue avançar e oxalá se o ano que vem ou sei lá quando a gente consiga sentar e fazer uma reestruturação de todos os cargos da, da, da, do executivo municipal então fica aqui também é, meu abraço a Sibeli que há muito tempo tem, tem se mostrado insatisfeita com o quadro é, salarial que ela enfrenta e dizer que essa Câmara ela não vai virar as costas ao servidor mesmo que seja um pouco hoje, um pouco amanhã nós vamos estar sempre atentos à necessidade dos servidores obrigado pela presença em primeira discussão, projeto de lei 992, vereador Antônio Marcos, Peru senhor presidente, colegas vereadores Público presente, eu serei em breve, só quero cumprimentar a fala aqui do colega Manuel, da colega Carmen. É importante ressaltar que o parlamento, nem desta legislatura, nem da legislatura passada, nunca teve os olhos, é, fechou os olhos para os nossos servidores. É, o diferencial é que no passado não se construía nele, como se constrói hoje. É competência, Manuel, né? do Executivo, e aqui tem que ser frisado, o Executivo tem se desdobrado, sim, junto com a sua assessoria contábil, jurídica, e aí então vem o respaldo do Legislativo. Respaldo esse de se fazer extraordinária, de tramitar... Projeto que teria uma tramitação de 15 dias dentro das comissões, em prazo hábil, porque já conhecemos a dificuldade e a necessidade de ser respeitado os servidores. E deixo aqui um recado para os demais. Como disse o vereador Manuel, é questão de tempo. Talvez o tempo que aqui nós estivermos seja curto, mas tomara que venha outros gestores outras pessoas comprometidas com o servidor público para que possa reconhecer. Mas as peças orçamentárias, a arrecadação do município se limita nessa cautela e como podem perceber todos os servidores, assim como o próprio borracheiro e todos os outros segmentos, está andando, atende uma classe, outra, vai adequando dentro do orçamento né? e tomara Deus que a gente consiga consagrar o máximo possível Daqui até o final. Mas parabéns, como bem disse os colegas, a luta maior de vocês, que é a compreensão, participar e entender o momento certo da gente poder se posicionar, está aí posicionado, sei que será unânime a votação para poder atender o anseio e direito constituído de cada trabalhador. Bom dia. Em discussão, projeto, em primeira discussão, projeto de lei 992. Ninguém discute? Coloca o projeto de lei 992 em segunda discussão. Ninguém discute? Coloca o projeto de lei 992 em votação. Quem concorda permaneça sentado e quem discorda, favor ficar em pé. Declaro aprovado o projeto de lei 992. Projeto de lei 1005, autor executivo municipal, autoriza a doação de bens ao município de Pochorel e da outras providências. Coloca o projeto de lei 1005 em primeira discussão. Ninguém discute. Coloca o projeto de lei 1005 em segunda discussão. Discuti, presidente. Em segunda discussão, vereadora Carme Beth Borges. Esse projeto foi pauta de, de algumas... Não, não falo discussões, né? mas troca de ideias na última sessão é, por não ter na sua justificativa o motivo de, de estar em caráter de urgência. Mas, assim, é, a comissão, mais uma vez, fez a sua força-tarefa Quero enaltecer o trabalho das comissões, que essa semana a gente foi muito pontual. É, deixamos de atender vários compromissos para estar atentos a esses projetos que vêm em caráter de urgência. E hoje nós estamos aqui para votar. São, serão é, umas doações né, de 50 braços de luminárias que Primavera do, Le do Leste estará doando para as associações ali da Grande Vale Verde, Nova Pochorel, para estar ajudando aquela comunidade. Então, assim, é, pontuamos a importância desse projeto em estar atendendo aquela comunidade, porque sabemos que iluminação pública ela é segurança pública. É Onde há um local onde a iluminação, tudo, nós sabemos que inibe muitas ações de malfeitores. Então, esse projeto visa é, estar beneficiando aquela população eu acredito que a urgência desse projeto seria para estar agilizando quanto antes, é, para estar iluminando aquele local e, com certeza, beneficiando a todos ali daquela comunidade. Em segunda discussão, projeto de lei 1005, vereador Antônio Marcos, Piru. Eu quero aqui, de antemão, agradecer aos colegas pelos entendimentos dentro das reuniões das comissões. Já temos... A certeza que será unânime também a votação desta matéria. Matéria essa só para poder esclarecer ao público que nos assiste online, os que estão presentes, que aquela região, mesmo sendo do município de Pochorel, são primaverência as pessoas com naturalidade. Ali é nada mais e nada menos a consequência que teríamos de barracos de pessoas é, aqui no município, em beira de rodagem, como foi tirado nos últimos dias. São pessoas hordeiras, pessoas trabalhadoras, que infelizmente não têm condições de ter, pagar o um aluguel dentro do nosso município ou adquirir a tua casa. Ficamos aqui, eu sempre friso a legislação passada, porque uma coisa reflete a outra, Manuel. E aí é onde veio o posicionamento de quem realmente busca resultado. Levamos muito não tentando defender a mesma comunidade. E o não com a justificativa vazia sem buscar a solução, enquanto não havia legalidade para poder se investir na região. Estive e estou acompanhando o trabalho do encascalhamento, patrulhamento dessa parceria, esse multirão. E tudo acontece porque se busca a solução. E essa solução agora vai ser ampliada com mais 50 braços de iluminária, porque, afinal, aquela população ali não pode viver ali sem ter uma segurança e a iluminação, sem sombra de dúvida, oferece mais segurança. Eu parabenizo aqui o posicionamento dos colegas, a iniciativa dos dois prefeitos de Pochorel e de Primavera, e lembrando a população de Primavera do Leste, que melhorias chegaram aqui, com novos postos, com iluminação de LED, né, Deri? E aquilo que já é defasado, que é uma coisa que ainda cabe o uso, será doado esse 50 braços, e conto viu o senhor líder do prefeito, Manuel Mazutti, na possibilidade que existe do prefeito estar doando mais 50 braços ao qual ele tem colocado que está também à disposição, que isso aconteça porque a região é grande. Se trata ali hoje de mais de 7 mil famílias aproximadamente, ou menos, pouca coisa, mas mais de 6 mil com certeza tem. E são pessoas que trabalham, gastam em Primavera do Leste e têm é, toda a despesa do município. Só a questão de ordem, presidente, não está rodando o tempo, só para a gente deixar. É, então, senhores... O que a gente fica contente é de conseguir buscar o resultado para algumas coisas e para todos. Né? Quando a gente fala de todos, é porque são pessoas que ficaram desassistidas. E só para poder fechar a minha fala, é uma boa reflexão, porque a gente sabe que alguns moradores de Primavera, algumas pessoas, entende se que as pessoas lá precisava ser amparadas e atendido por Pochorel. Essa realidade é outra. Esse pessoal de lá, quando precisa da assistência social, bate na porta do nosso executivo, da saúde bate na porta do nosso município. Caso não tenha segurança e sofrer qualquer um ataque de, de briga ou de acidente, qualquer coisa violenta, o nosso município paga conta. E quando nós doamos esses braços para poder estar iluminando e que traz mais segurança, nada mais e nada menos é o trabalho preventivo que não vai onerar o próprio município de Primavera do Leste. No mais, obrigado aos colegas e mais um bom dia. Em segunda discussão, projeto de lei 1005, vereador Manuel Matute Neto. Senhor presidente, na verdade, mais para complementar a fala do colega Antônio Marcos, eu acho que já está construído o diálogo entre Primavera e Pochorel e aquela comunidade. Então, se já foi doado 50, eu acredito que o Leonardo tem a maior boa vontade de resolver todos os problemas da região. Iluminação pública, ela reflete em muitas coisas, mas sobretudo em segurança. E segurança hoje é um dos grandes clamores da nossa sociedade. E se esses braços estão nessa situação como... O senhor falou na outra que estão lá deteriorando e as coisas, no, no, a coisa pública, ela deteriora com mais facilidade, né? ela, ela se evapora, às vezes, no vão dos dedos. Então, se estão lá, tem essa serventia, ajudem alguma coisa, eu acho que cabe, inclusive, a nós, vereadores, cobrarmos isso do, do, do prefeito, que ele apresente nova... nova Propositura legal aqui que essa casa pode é, aprová-la, pode analisá-la de forma rápida que nem foi essa e terminarmos ainda isso antes do final do ano então até a gente pode nos reunir com o prefeito semana que vem colocar dentre outros assuntos este assunto aí também eu tenho certeza que será apoiado pelo executivo Projeto de Lei 1005, em segunda discussão, vereador Araújo. Como diz o companheiro Antônio Marcos, companheiro Manuel, o, se esses braços estão lá, uma visão que tem o nosso executivo em estar tá ajudando a, aquela comunidade do grande Vale Verde Bela Vista, que vai estar ajudando, porque a iluminação, ela ajuda na segurança e em todas outras áreas também. E essa união, a parceria dos dois executivos, como Leonardo e Paim, mostra que com a união se pode fazer muito mais o que nós ouve o que nós sempre está assistindo é que muitos municípios e muitos estados há, há livros há remédios há alimentos escolares perdendo e estragando sem ser repassado para a população que tanto merece quero parabenizar aos executivos, às pessoas que estão olhando e que no nosso município não deixa isso acontecer, as coisas perder, perecer, sem estar contribuindo com a população. Obrigado por essa iniciativa e um projeto tão grandioso desse, que todos os companheiros apoiam, que vem ajudar a população que tanto precisa do nosso Vale Verde. Projeto de Lei 1005 em segunda discussão. Ninguém discute? Coloca o Projeto de Lei 1005 em votação. Quem concorda permaneça sentado e quem discorda, favor ficar em pé. Declaro... Aprovado o projeto de lei 1005. O projeto de lei 1006, autor, executivo municipal, assunto, trata de aumento de vagas de cargos do projeto executivo e da outras, do poder executivo e da outras providência. Coloca o projeto de lei 1006 em primeira discussão. Em primeira discussão, o vereador Manuel Mazuti Neto. Senhor Presidente, demais vereadores, público presente, na segunda-feira passada, na nossa sessão ordinária, eh, discutimos bastante. Houve até um, uma exaltação aí, até por minha parte, sobre esse projeto, porque entendia eh, haver alguns vícios nele. Como faço parte da Comissão de Justiça e Redação, e na minha obrigação de relatar, relatar não, de votar o, o projeto lá na, na, na comissão, nós tivemos um voto divergente do voto da relatora e do demais membro. E eu peço desculpa ao presidente, quero saber se esse voto meu pode ser lido agora, está é, juntado porque estou sem o regimento aqui, e, se for possível, pela ordem, eu peço a leitura do voto. Independente do, do regimento, vereador, se é o interesse de vossa senhoria, que seja público, é, mesmo estando no, no portal da, da transparência, todos esses, esses autos, a gente faz questão de ler. Eu, eu o senhor, gostaria, tá? senhor presidente, se fosse possível... dele, né? Isso, né? Uma folha Tudo bem. Esse é o impacto. Seria a declaração do senhor, Nobre? A declaração do voto? Solicito ao vereador Vomberslei Alves dos Santos que proceda à leitura. Voto em separado do vereador Manuel Mazutti. Declaração. O prefeito municipal de Primavera do Leste, nos termos da estimativa do impacto orçamentário e financeiro desta lei que demonstram a receita corrente líquida e despesa com o pessoal do exercício 2019 e projetada para 2020 e 2021, emitida pela Coordenadoria de Contabilidade e Orçamento do Município, com os respectivos acréscimos das despesas provocadas por leis aprovadas pela Câmara Municipal, com a metodologia de cálculo e suas permissas, declara que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual, na medida em que não ocorrerão prejuízos às metas fiscais, devendo, caso necessário, realizar contingenciamento de outras pessoas. Note que o presente projeto de lei 1006-2019 pretende aumentar vaga no Poder Executivo. A criação do cargo é, do artigo 1º, técnico de radiologia, não fora. Não for a... Aprovado na reunião deliberativa da COPARP, do dia 7 de outubro de 2019. Além do mais, foram juntadas as despesas com pessoal decorrente do impacto orçamentário e financeiro 2019-2021 e declaração de ordenador de despesas de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a LOA, LDO e PPA, conforme estabelecido pela Lei Complementar 101 de 2000, em seu artigo 16, incisos 1 e 2. Só que o impacto financeiro foi elaborado de maneira errônea, mais uma vez, que somente foi realizado o cálculo do impacto financeiro referente ao cargo de procurador municipal. No entanto, necessário se faz que todos os cargos venham acompanhado com o respectivo cálculo de impacto financeiro, o que inviabiliza parecer favorável ao presente projeto de lei, sendo, portanto, necessária a sua substituição, Adequando-se aos cálculos, para que faça constar também os cálculos referentes aos cargos de arquiteto, psicólogo, técnico em mobilização ortopédica, técnico em meio ambiente e técnico em radiologia. Importante destacar o que determina o artigo 2, inciso 3 da Lei 1755, de 3 de outubro de 2018. Artigo 2. A Procuradoria Geral do Município é constituída dos seguintes cargos: Procurador Municipal. É, assim, conforme a Lei 1755 de 2018, determina a quantidade de procurador municipal que, conforme a lei mencionada, somente poderá ter dois cargos, esses já ocupados. Sendo assim, deverá o Poder Executivo alterar, primeiramente, a quantidade de cargo do artigo 2 da Lei 1755 2018 e não somente criar esse cargo conforme o projeto de Lei 1. 1006 2019. Deste modo. Para que o projeto de lei 1006-2019 se inclua no ordenamento jurídico, ao meu ver, mister se faz necessária a substituição do impacto financeiro com todos os cargos que faltam acrescentar, bem como a retirada do cargo de procurador municipal, visto que teria que ser alterado primeiramente a lei municipal 1755-2018, de 2018, em seu artigo 2º, inciso 3 Conclusão. Feitas essas considerações, salientamos que, Proposição de iniciativa do Poder Executivo Municipal não deve prosperar desta forma. O parecer é pela inconstitucionalidade, o que demonstra que o projeto é inviável, ilegal e inconstitucional. Voto. Por isso, o meu, voto, o meu parecer e voto é contrário e no mérito pela reprovação do projeto pelo soberano plenário. Sala das Comissões, dia 9 de outubro de 2019, vereador Manuel Mazuti. Obrigado, Milei. Em discussão, vereador Manuel Mazuti Neto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Milei, pela gentileza da leitura. É, então, o que a gente busca salientar na comissão de justiça e redação é a parte técnica. É a comissão de justiça e redação que analisa tecnicamente se há algum erro se há algum vício e essa análise ela vem para proteger o executivo e ela precisa ser feita de forma coerente de forma independente e ela tem que ser feita independente de quem é o chefe do executivo e assim nós fizemos durante os breves meses que passou Getúlio e assim a gente tem feito sobre a supervisão de todos aqui com o Leonardo. Então me preocupa quando o, existe um vício, senhor presidente, quando existe é, a falta de algum documento e a gente procura acelentar isso. Então nós é, trouxemos a público esse voto para dizer que aqui não há divergência com o prefeito. A questão não é prefeito pode, eu sou contra, sou, não, nada a ver. O voto é estritamente técnico e o voto, ele vem para poder ajudar na tomada de decisão. Superado isso, é, quero dizer que, na, na, na segunda-feira eu acho que até me exaltei um pouco e acredito que a gente não, não precisa resolver, às vezes, tudo na base do grito. Então, fica aqui meu respeito a todos os colegas e seguimos em frente. Projeto de lei 1005 em primeira discussão. Em primeira discussão, a vereadora Carme Bete Borges. Só para... é 1006, né, projeto. Eu não ia falar... Pela mais. ordem, projeto 1006, em primeira discussão. Não era minha intenção de comentar sobre esse projeto, mas devido à fala do doutor Manuel, eu gostaria também de expor, como é, uma, uma dos, dos membros da Comissão Justiça e Redação, é, identificamos realmente essa falta de, de, do estudo de impacto de alguns cargos, certo? E, conversando com o jurídico, é, eu cheguei ao entendimento que essa matéria seria de competência da economia e finança. Passado é, essa, esse impasse, é, por entender também da urgência do projeto, foi encaminhado para a economia e finança e o relator, que é o Elton Baraldi, ele fez diligência com muita atenção em identificar a falta desse estudo de impacto dos demais cargos, fez diligência do projeto é, encaminhou né, para que fosse sanada essa, é, é, essa deficiência, essa falta desse estudo de impacto. E só após ser sanado, é, esse problema foi que a gente exaurou o voto favorável em relação a esse projeto. Só deixar é, esclarecida essa situação. Quero aqui parabenizar o doutor Manuel em relação a a atitude dele em estar com muita seriedade trabalhando em relação a todos os projetos aqui da casa, como líder é, do prefeito e presidente da Comissão de Justiça e Redação. tá obrigado Em primeira discussão, vereador Manuel Mazotti Neto. Sim. Resta tempo, agradeço o senhor presidente. É, eu, eu sei da, da diligência, vereadora, é, a gente só quis chamar a atenção que às vezes a gente se posiciona pelo que tem, ainda mais que chega em regime de urgência especial, né? você é obrigado a fazer o voto, e chamar atenção que existe é, a necessidade de alteração da lei da própria procuradoria. Nós estamos aumentando o número de procuradores, mas não foi alterada a lei da procuradoria, onde são dois cargos e aqui são três cargos. Só para deixar transparente, para que as pessoas entendam qual foi a discussão de segunda-feira. Em primeira discussão, ninguém discute. É, eu ia pedir permissão aos colegas para discutir um, só um pequeno detalhe aqui. A questão, doutor Manel, se eu está certo, é nós vamos estar tá aprovando uma lei que, infelizmente, o prefeito não vai poder usufruir dela em questão, se não houver essa mudança da lei. Mas temos que estar tá aí buscando é, verificar os outros cargos, né, que é, são de suma importância para o município, onde muitos aqui sabem da necessidade é, desses outros cargos. Quanto ao procurador, concordo plenamente com o senhor. Caso não, ou, não, não haja essa mudança na lei, onde ampare o prefeito fazer o chamamento desse novo é, procurador, né, infelizmente ele não vai poder fazê-lo. Mas, no mais, acho que temos que estar tá buscando aí essa é, aprovação desse projeto, em função de outros cargos mais importantes, já que esse anterior citado pelo vereador, né, infelizmente aí, até mesmo pela lei, se torna equívoco, até mesmo a sua aprovação aqui hoje. Em primeira discussão, ninguém discute. Coloca o projeto de lei 1006 em segunda discussão. Ninguém mais discute. Coloca o projeto de lei 1006 em votação. Quem concorda permaneça sentado e quem discorda, a favor ficar em pé. Declaro aprovado o projeto de lei 1006. Terminado a ordem do dia, agradeço a todos o presente, pela presença, aos colegas né, que praticamente é, reunimos aqui é, em função de criação, de valorização dos servidores municipais. Isso me deixa muito satisfeito por ser servidor e ver o compromisso não só do Executivo Municipal, mas também de, todo, de todos os vereadores em buscar essa valorização aos servidores municipais. No mais, agradeço a todos pela presença, ao público, aos internautas, que sejam sempre bem-vindos a essa casa e que tenham todos um ótimo dia.